tudo bom? Eu estou vendo aqui você está no shopping em Genópolis com seus amigos. Que legal! O meu sobrinho mora em frente ao shopping, é um lugar muito bonito. Tira umas fotos daí e posta pra gente para mostrar para o público seu aqui. Abraço aí, até mais!